Bom dia, bom dia, hoje vocês não vão me ver atirar <risos> é... O que estamos fazendo hoje? Pera aí, vou virar a câmera pra mim Bom dia, a gente tá indo agora Pro fazer um exame de vista Eu acho que é um exame de vista Porque eu vou transferir minha carteira para cá Minha carteira de motorista. Quando a gente chegou Era basicamente traduzir, pagar a taxa E isso, <risos> sabe? só que morar aqui é uma conveniência, é muito conveniente, tipo, você tem trem para todos os locais. Você tem tudo para todos os locais, então você não necessita de você não necessita de carro, né? Então, nunca pensei que eu ia ter que trocar pro carro, mas mas agora já faz Quase quatro anos que eu moro aqui Perdi esse processo de só traduzir a carteira Então a gente vai fazer um exame de, de vista Porque minha carteira tá para vencer E... A gente vai começar o processo de carteira de motorista Então, traduzir todos os documentos Take no governo E... É toda uma festa <risos> Então eu tô indo lá Vou tentar levar vocês Eu também não sei onde que é é, eu não gosto de ir no governo. Eu tenho certeza que depois que eu sair, se eu passar algum estresse hoje, tenho certeza que vai me dar alergia. Porque, enfim, isso me dá alergia. Então eu vou levar vocês lá e vamos ver realmente no que vai dar. Porque eu não sei. O que esperar eu Nunca vim aqui Enfim Vamos lá O dia tá lindo Agora é mais ou menos nove Hoje é Hoje é dia 17 de junho E é oito e pouquinho Oito quarenta Lá abre nove Então todos os meus compromissos aqui Geralmente eu tento chegar mais cedo Porque eu odeio chegar atrasada Então é isso Tô na parte da cidade Que é próxima à estação de trem Então... Acho interessante aqui, mas não é meu local favorito. Então tá bom, vamos lá. Tchau! Ó, essa região é onde o trem passa, certo? E aí embaixo são vários pubs, serviços e tal. Aqui eu corto meu cabelo pra lá às vezes, porque é bem bom. A pessoa fala inglês e é bem casual cortar cabelo com uma pessoa fala inglês. E o prédio que a gente vai é aquele ali. Tá vendo? Esse aqui. A gente vai nesse prédio. Me desejem boa sorte. Vai todo mundo falando boa sorte. <risos> que eu realmente não sei o que esperar. E e é isso. Odeio. Eu realmente odeio. Porque eu não consigo me comunicar. E aí, por eu não conseguir me comunicar, eu fico muito estressado. Ah, essa região aqui. Ali é o shopping arcade E lá vamos nós Esse é o prédio Abriu Esse é o prédio, então fica nessa rua, tá, Deus? Diga nessa... Nesse prédio aqui Eu nunca vi nessa região Ali pra trás sim, mas aqui dentro não Ai, Deus Ai, Deus Deus, ajuda, Jesus Bonito Bem bonito E aqui vamos lá Centro Não tenho ideia que seja isso Aqui, ah, que linda essa porta Eu acho que é ali Não sei Eu não tenho certeza Ó, é aqui E aí é num pré num... Coisa lá em cima Tá bem de boa Hum, essas plantinhas estão cheirosas Mas essa parte eu amei <risos> Linda Oi, vim aqui interromper um pouquinho Deixa eu fechar um pouco essa janela aqui É, como é que vocês estão? É, só vim interromper um pouquinho o vídeo, porque eu não expliquei, não tem nenhum material de eu explicando como foi o exame de vista. Uh, foi um exame muito parecido com o do Brasil. Não teve muita diferença, assim, mas eu achei muito engraçado que quando eu cheguei lá, era um local muito limpo, assim, como a minha amiga também também fez. Uh, era um local onde era meio limpo, parecia realmente um, um, um hospital e foi basicamente um consultório médico e aí chegando a gente paga a gente paga 200 watts para esse exame uh, e aí você faz os exames básicos então você tampa um olho você enxerga os números você tampa o outro enxerga vira de lado tampa o ouvido e aí ele vai falar assim Te tere! ou ele vai falar qualquer número para você tentar entender para ver se a sua audição está bem para você ver também a distância e ele pediu pra fazer agachamento e eu fazia assim, pra ver se eu não tenho tontura ou algo do gênero. Aí, o que eu achei mais engraçado, foi fofinho e eu entendo pelo porquê, é que qualquer coisa, quando eu entrei, eu não podia entrar no consultório, tinha uma mesa de passar roupa pra dividir entre eu e ele. Uh, e aí eu dei o papel, que eu, o formulário que eu tive que fazer, e ele teve que passar, ele passou o formulário com ferro, eu achei isso muito engraçado. Enfim, foi um exame básico normal que a gente tem no Brasil, mas só por ter esse ferro de passar roupa, eu achei intrigante. <risos> intrigante, mas engraçado. Então vamos continuar ver o vídeo. Ok, já estamos em casa. Ai, que calor, hoje vai fazer um super calor. E eu não estou pronto, porém temos isso pronto jogar ali, e é isso jogou ó, os potinhos, eles mesmo dentro ali eles abrem de boa e só beber, só que essas coisas aqui. Elas são muito duras, então tem que tomar cuidado se você não tiver um bom. O meu não é bom, o meu liquidificador, tá? Parece que hoje é segunda-feira, tem que estranho. Então, nesse, nesse pacotinho aqui que a gente joga todos os produtos. E aí umas meia xícara de vinagre. Aí como tá congelado Vou adicionar um pouquinho mais de água Só pra tentar quebrar As coisas Ih, tá Olha, fiz um delineado Mas é... não vou mostrar isso aqui, aqui Porque esse tipo de conteúdo Na internet tem milhões Tá? Tô fazendo minha saladinha Hoje é o primeiro dia Moro aqui na Polônia. Ah tá, preciso saber uma informação de vocês aqui, do vlog. Vocês comem pimentão? Me conta aí a diferença deles. Não sei, qual é o mais docinho. Eu, eu não tenho ideia. Então eu vou começar pelo vermelho. Eu tenho três, vermelho, laranja e amarelito. O que, que eu gosto de comer com pimentão? Eu gosto de fazer uma compota. Acho que compota faz com pimentão também, né? Eu gosto de fazer umas, é, uma menina daquelas. Sabe? Achei cheiroso. Um refogadinho com farinha. <risos> e comer com as saladas. Não, com as saladas geralmente eu não como. Eu geralmente vou mais comer pimentão... Junto com farofa Nossa, como eu amo Com a farofa e é tudo Pra ficar com aquele bafinho de pimentão E a garganta queimando o dia inteiro Mas enfim é... Acho que é muito pimentão para uma pessoa só Então eu vou fazer o seguinte eu Vou guardar a metade desse pimentão Meu eu tá Acho que é isso, não tem mais nada. Beijo, tchau! E uma vez bem aqui, exatamente aqui, foi assim que eu desloquei meu cóccix. O que que acontece? Ontem, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu tava tão cansado, não sei porquê. Né? E eu aí, acordei, fui dormir 8 horas da noite. E agora é 6, 5 e meia da manhã. Então vou aproveitar que não tá tanto sol E vou dar uma volta no parque Mas olha, ontem Ontem eu só dormi, então eu não gravei nenhum conteúdo pra vocês Então sorry Tô coloquei uma blusinha Essa aqui mais velha que toda Tá já bem claro o dia Pra 5 horas da manhã E aí a gente vai Dar a volta Vai dar uma volta no parque e aproveitar, porque hoje vai fazer tanto calor Então vou aproveitar, baixei o um aplicativo da Adidas para fazer esse processo de me acompanhar Vamos ver o que vai acontecer Eu não deveria estar fazendo exercício ainda porque Eu vou começar o exercício com eles lá Então eu queria esperar um, um guia então tá, tô acordando ainda Mas vamos que vamos Dá essa caminhadinha, talvez uma corridinha <risos> Ai, é preguiça, mas olha que lindo tá o céu Nem tomei café, não jantei ontem tanto bem, bem, bem perdido Não lavei de rosto direito hum. Então tá, vamos lá Olha aqui, que lindo Deixa eu dar uma, olha Eu não vim pra fazer Eu não vim pra fazer corrida Eu só vim pra dar uma andada E aí eu dei uma volta aqui Correndo, até chegar aqui Me deixei tinha um moço ali atrás <risos> E... E é isso no caso vamos ver as próximas vezes, deu 10 minutos de corrida corrida caminhada 7 no caso, nem deu 10 só que eu sinto muita canelite dor na canela é, queria perguntar, vocês tem algum recomendo algum aplicativo pra correr, caminhar eu tinha um outro no Android que eu procurei pro, pro celular é Agora eu uso iOS, né? E aí não achei Ele falava, tipo A sua corrida vai começar em 3, 2, 1 Agora pode parar pra caminhar Era uma coisa mais ou menos assim Então era bem bom Queria o mesmo Enfim Vou mostrar a vista pra vocês E acho que a gente vai acabar o vídeo por hoje E aí eu já vou começar o outro Porque agora é cedo Que <risos> Que lindo as árvores estão se mexendo lá é bem gostoso logo logo eu não vou ter mais essa vista aqui porque eu vou me mudar pra outra região e eu não sei o que tem pra lá mas é bem bonito tá obrigado por assistir foi bem curtinho eu acho que hoje nos vemos amanhã tchau tchau